Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, o E, galera, estou aqui na cozinha. Novamente, quero mostrar para vocês aqui uma coisa, gente. Eu estou com essa bancadinha aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês, está vendo? Essa bancadinha, ela, ela tinha um, uma madeira aqui em cima. Aí, como a gente usa o galão de água, ou usa coisa assim, estragou com a umidade. Aí a minha esposa, a mozinha, foi lá e colocou essa madeirinha de aqui, ó. E tá solto, ó. Está vendo? Tá solta eu tô achando feio eu tenho uma pedra ali que eu vou cortar e vou colocar aqui em cima para ver se vai ficar legal já deixa aquele like gostar do vídeo é, já vou convidando vocês aí se não for inscrito chega no canal que agora se inscreva é, Deixa deixe os comentários e vamos ver eu vou mostrar a pedra ali fora para vocês e nem vou medir não porque a pedra já tem um tamanho razoável desse aqui só vou acertar e eu vou tentar cortar a pedra também então deixa eu lá fora Vou aqui mostrar para vocês, ó. A, a pedra qual que é. e ver? A pedra é essa aqui, ó. Ela tá ali, ó. Aqui a pedra aqui, gente, ó. Tá aqui atrás. Aqui a pedra é essa aqui, ó. Bonita. Tá vendo? Aí eu vou acertar ela e vou colocar lá. Aí eu resolvi mostrar para vocês como eu vou fazer a bancadinha ali. Eu acho que vai ficar top, hein? Então, vai lá fazer o trabalho, vamos tentar cortar cortar com a marquita aqui de casa mesmo vamos ver se vai dar certo aí galera ó a pedra tá vendo ela deu uma quebrada aqui na ponta ó, eu vou tentar acertar com a marquita Vou colocar aqui ó eu sei que é difícil demais que cortar uma pedra dessa só a grossura dessa pedra aqui ó é para não demorar muito que eu sei que vai demorar demais por vídeo ficar muito grande vou acelerar tá mas acompanha aí eu cortando eu não sei se corta desse lado aqui Ou se não é cortar desse lado aqui Não sei tanto faz Eu acho que eu vou cortar daqui pra lá, né? Vocês deixam nos comentários se eu fiz certo ou se fiz errado Porque a primeira vez que eu vou fazer isso eu não sei Se eu deixar desse lado pra cortar aqui Ou se eu deixar aqui Aí galera, ó Eu vou medir, tá vendo? Esse lado aqui tá maior Então eu vou pegar daqui, ó Bem fininho mesmo pra não extra... Pra aproveitar bastante a pedra Ó, bem fininho Vou colocar o esquadro aqui marcando que eu vou cortar ó. e agora daqui para lá eu vou medir o tanto que deu e vou tirar para ficar igual depois uns quase novo deu 41 41 aí galera eu resolvi cortar do lado de cá por causa do risco viu que eu tenho que riscar para ver onde tá cortando do outro lado como é escuro eu não tava vendo o risco da caneta aí eu decidi se certo ou errado eu não sei mas para mim ficou melhor aqui que agora eu tô enxergando aonde que eu vou cortar é para adiantar né para o vídeo ficar muito grande vou acelerar o vídeo e vamos fazer a tentativa de nós cortar nossa pedra de mármore para fazer a nossa mesinha lá da cozinha e bora que bora deixa o like aí vai dando like vai comentando enquanto eu vou cortando aqui a Marquinha já tá aqui ó preparada mas tá mesmo, máquina de mão cortando o mármore em casa viu ficou caro o orçamento para cortar na loja então eu resolvi cortar em casa tomara que dê certo então bora Aí, galera, ó, O corte perfeito vou mostrar para vocês aqui. Foi 100%. Deixa eu trocar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui como ficou. Aí, galera, ó. O corte como ficou aqui. Deixa eu levantar a pedra. Ó. Perfeito, ó. Deu mais certo do que eu pensava. Eu agora só vou passar a máquina aqui, né, para quebrar a quina. Rapidinho. Só não vou filmar, não vou passar aqui para que ficou uma quina meio que pontuda. Eu vou rematar ela. Mas, ó, ficou filezona Quadradinha. Deixa eu deitar Olha pra vocês verem, galera. Deixa like. Esse vício aqui, ó, ficou melhor do que. Olha pra você ver. Os caras cobrou muito caro lá na. Lá onde que corta pedra. E eu consegui fazer em casa. primeira vez que eu fiz isso aqui, ó. Gostei. <risos> Agora eu vou fazer umas artes em pedra aqui na minha cozinha. Então eu vou. Só passar a, a lixa ali, quebrar a quina e já vou levar lá na, no paconzinho e colocar em cima da bancada para ver como ficou. Aí pessoal, ó, já dei até uma, uma limpada. Agora eu vou lá para a cozinha fazer a troca. colocar aqui rapidinho Vou escorregar rapaz só tem isso aqui para tirar ó para você ver a ó como que vai ficar ó. tá vendo é um foi mozinho que colocou isso aqui adaptada porque o outro estragou uhum. Vou afastar um pouco para cá ele ficou maior e vai ficar show de bola gente ó não esqueça do like aí se estiver gostando do vídeo Se inscreva no canal Olha a diferença Olha, ficou ori original ó. Nem parece não. Se não falar que foi eu que cortei Aí, ó Se não falar que foi o que cortei ó. Top, top, top eu Deixa eu colocar um pouquinho pra cá pra ficar igual Mais um pouquinho Aí, ó Aquele likezão agora eu vou voltar aqui de novo né depois tem que comprar água vou voltar aqui ó olha que show de bola que ficou galera ó meu amarinho com a pedra de deixa muitos comentários se vocês achou top aqui a minha ideia na verdade não foi a ideia só minha né foi a ideia de mozinho que ela pediu né para jogar a pedra aqui aí que nem eu falei com vocês pedir cara só para dar aquele cortezinho eu você assim, ah vamos tentar cortar aqui em casa Aí jogando aí pra você, mostrando pra vocês o nosso proeza aqui. O nosso serviço que a gente faz aqui em, em casa. E não esqueça, ó. Se inscreva no canal se estiver chegando aqui agora, não for inscrito. Deixa o um comentário que você achou da mesa agora. Vou deixar a foto antes dela e o depois agora aqui com a pedra. O vídeo aqui rapidinho. Hoje só fazendo isso aqui. Agradecer a vocês já pela audiência até o final do vídeo e ter assistido o final do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau.